Então se quer vencer a impotência hoje, fica comigo até o final desse vídeo, senão seu bigolim vai continuar caindo. Só tome uma colher desse remédio africano para voltar a ter ereções monstruosas, feito com alho, cebola, limão, amêndoas e mel. Apenas uma colher desse remédio, você não vai deixar sua gata dormir. Diga lá, meu camarada. Paulo Marreta de volta. E hoje digo que você vai marcar gol, e é com força meu chapa. Vou te ensinar um remédio poderoso, que é usado pelas tribos africanas. Meu camarada, tomei apenas uma colher, e fiquei com um meninão duro por horas. Mas antes te peço que der um soco no like se você é novo por aqui, te convido a se inscrever nesse canal, que é o um maior canal que já ajudou milhares de homens voltarem a trançar. E ativa o sininho para ser avisado quando sair conteúdo novo. Beleza meu chapa? Então se liga. Pega papel e caneta, para você não perder essa oportunidade. E depois de te passar como fazer esse remédio milagroso, vou te dar uma dica que vale ouro, para te ajudar a vencer definitivamente a impotência masculina. E se quiser curar definitivamente a impotência masculina. Deixei logo abaixo na descrição desse vídeo, o método que me ajudou. Belezinha? Esse remédio, você vai precisar de 100 gramas de amêndoas. Uma cebola pequena três dentes de alho, um limão. A mistura desses ingredientes é poderoso para impotência. As tribos africanas, utilizam esse remédio para poder ter ereções monstruosas. Essa mistura tem propriedades e enzimas que ajudam na melhora do coração, reparo das artérias e melhora o fluxo sanguíneo na região genital. Então tomar uma colher desse poderoso remédio africano, vai fazer seu menino ficar por horas em pé. O modo de preparo é simples. Pegue os três dentes de alho e descasque. Descasque a cebola. Corte o limão ao meio. Ralei os três dentes de alho. Rale toda a cebola. Esprema metade de um limão. Agora, rale 30 gramas de amêndoas. Agora misturamos com uma colher de mel. E está pronto nosso remédio para levantar o menimão. Tome uma colher sempre, antes de ir começar o tico-tico no fudá. E outra quando acordar. E se você quer curar definitivamente a impotência meu camarada, te indico o método que deixei na descrição abaixo. Com ele, consegui vencer a impotência em poucos dias. Esse método ajudou milhares de homens a vencer a impotência, e você será o próximo. E não esquece de dar uma joinha no vídeo.